A semana começou muito bullish, parece que o Papai Noel deu sorte e chegou com um trenó cheio de presentes, em vez de trenó ser puxado por renas, está sendo puxado por touros famintos e cheios de sangue para castigar os ursos, pessoal. A gente vai dar uma olhada aqui então, o que a gente pode esperar aqui do Bitcoin no curto prazo, porque a coisa aqui está bem interessante mesmo. A SP500 aqui rompeu a máxima histórica, fazendo um pivô de alta aqui agora agora a gente vai olhar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje e também que eu quero comentar sobre a dominância do Bitcoin que tá testando que o fundo pessoal próximo à região dos 39 por aqui se a gente perder esse fundo a gente poderia que entrar num super ciclo de altcoins até a região dos 36 por cento vou comentar também sobre tudo isso no vídeo de hoje então você aí não pode perder É, pessoal, a semana começou aqui muito bem pro Bitcoin. Tá inacreditável que eu estou extremamente bullish aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui alguns interessantes para o Bitcoin no curto prazo. Não se esqueça, então, se você gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando mais tempo, deixa aquele like, isso é muito importante mesmo. Se você não está inscrito ainda, se inscreve participe também aqui do grupo do Telegram, tem todos os links aqui importantes abaixo na descrição. E só mais alguns recados importantes também aqui também para vocês. Quem ainda não baixou o Terminal da Tani, vai lá e baixa, pessoal. Isso aqui, ó, por gratuito, você operar aqui em mais de 20 corretoras, tá? Com a interface muito bacana, os caras estão sempre aprimorando aqui, vale muito a pena, vou deixar o link aqui abaixo na descrição aqui do vídeo, tá bom, pessoal? E também aqui na aproveitou, aproveitou essa promoção aqui da Prime SBT e tem experiência com Mercado Futuros, a Prime SBT tá sorteando duas contas aí é, por semana aqui do meu canal, vão ganhar 250 dólares cada uma para operar na corretora, tá? Só precisa criar uma conta com o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado e Fazer qualquer depósito, você está concorrendo aqui 250 dólares para poder operar na Prime SBT. Fazer uma operação de, de 10 vezes aqui de alavancagem, você pode entrar com uma posição aqui de 2.500 dólares, pessoal, tá? 100%, né? A corretora está dando aqui sorteando de presente para duas contas por semana. Então, vale muito a pena você participar, você criando uma conta semana, você está concorrendo aí ao longo das próximas semanas enquanto essa promoção aqui estiver valendo, beleza? Então galera, vamos aqui dar uma olhada no Bitcoin, que é coisa que tá bem interessante, galera. Tô realmente bullish aqui, tá? Olhando os gráficos aqui, buscando entradas. É, bom, comentei para vocês no último vídeo, né? Inclusive no. no no uh, canal de alertas do telegram quem tá participando ali sabe pessoal tá quando eu tô postando vídeo aqui eu tô postando ali tudo que eu tô de olho uh, para o Bitcoin eu posto né coisa importante eu comentei para vocês ontem tá inclusive nessa região aqui do Bitcoin eu puxar o gráfico de uma hora a gente tava aqui no suporte região de 50.600 dólares né eu falei para vocês galera bem difícil o Bitcoin segurar aqui nessa região tá e a gente acabou perdendo de fato né e o Bitcoin não pegou aqui ordem de compras minhas que por detalhe galera tá então, por detalhe mesmo, não pegou de compra, mas eu acabei fechando posição aqui na região dos 5, 51800 e agora o Bitcoin já está aqui rompendo essa região. Então, eu acabei vendendo aqui nessa região, não comprei muito aqui embaixo, pessoal, mas foi, foi vendas que eu fiz aqui lá embaixo também, então... É, fui tirar lucro aqui também, né? É, então é o seguinte, galera: coisa está muito interessante. Pro Bitcoin aqui, ó. A gente tá testando, né? Aqui, rompendo nesse momento aqui, ó: 51.940 dólares, rompendo aqui esse topo anterior, galera. Isso aqui é um sinal muito importante para o Bitcoin, tá? Fazendo um pivô de alta aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui alvos interessantes, aqui das formações que eu tô chegando para o Bitcoin, tá? São muito aqui bullish mesmo. Tá tudo aqui apontando. Pelo menos Bitcoin buscar aqui a casa dos 57 mil dólares. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, galera, vamos começar aqui no gráfico, vou puxar um gráfico mais limpo para a gente dar uma olhada aqui, porque está muito poluído isso aqui com... Vamos fazer aqui Alves e primeiro, tá? para a gente poder ver o que, que eu quero mostrar para vocês aqui de forma mais limpa aqui no gráfico. tá? Então é o seguinte, ó, puxei o gráfico limpo aqui do Bitcoin, o índex do Bitcoin aqui, tá? para a gente poder ver aqui, esse aqui é um, um conjunto de várias corretoras ao mesmo tempo. Né? Então aqui é o seguinte, ó? Primeira coisa, galera, tá? A gente acabou aqui, ó, rompendo, a gente fez em pivô de alta aqui, eu comentei para vocês, né? Buscamos o primeiro alvo, né? Aqui, ó, esse aqui o primeiro, o primeiro pivô, primeiro pouco de fez, ó. Tá? Então, por isso, por que eu fechei ali posição na região dos 51.800 dólares? É porque o primeiro alvo desse pivô tá na casa aqui, nessa casa aqui próximo de mil tá? Eu fechei um pouquinho aqui nessa região, fui botando ordens escalonadas, é né? um. Parte dessas posições aqui agora, né? E tô fechando aqui um pouco mais até a região de 52 mil dólares, tá? Porque a gente tem aqui um topo anterior, né? Nessa região aqui, próxima aqui dos 52 mil dólares, tá, galera? Então é sensato aqui fechar, né? A posição nas regiões que é uma região de resistência, a última resistência para o Bitcoin. A gente tá aqui, a ponto de romper. O Bitcoin tá aqui agora na região de 52 mil dólares, galera. acabou de bater aqui, tá? Provavelmente já vendi aqui minhas posições, tá? É, não é, eu tô aqui tão bullish que tô quase cancelando, quase cancelei essas ordens de venda aqui, tá? Porque a coisa tá interessante, mas eu vou seguir a minha estratégia né? independente que aconteça aqui, porque a gente pode ter algum tipo de atração ainda, né? Ah, eu vou comentar um pouquinho mais para você sobre isso, mas agora o Bitcoin acabou de chegar na na casa aqui dos 52 mil dólares, pessoal, muito bom mesmo. Buscamos o primeiro alvo aqui, tá? De Fibonacci desse pivô, tá? Então provavelmente se a gente romper essa região dos 52, a gente vai buscar aqui o, o segundo alvo que tá na casa aqui, ó dos 53 mil e dólares e temos o terceiro alvo aqui que provavelmente o Bitcoin vai buscar, galera. Que vai para casa aqui ó dos 56 mil dólares. Tá então são os alvos de Fibonacci que eu estou olhando aqui agora no curto prazo. Tá bom? Só que vale a gente lembrar, galera: é muito importante também aqui ó, que a gente tem essa retração Fibonacci aqui ó desse, desse topo aqui fundo. A gente pode ver que a gente tem aqui nessa região aqui próxima aqui dos 53 mil dólares, é a região aqui de 618, tá? Então aqui com certeza a gente vai ter resistência aqui nos 52.900 dólares que é a região de 68% de retração Fibonacci, tá bom, galera? Então, se a gente não conseguir ficar acima dessa região aqui, ó, romper com tudo para cima e manter um suporte na região de 52.900, a gente tem o risco, sim, ainda de fazer né, um fundo mais baixo, tá? Mas com a SP500 aí rompendo o máximo histórico, galera, tá? Não estou acreditando muito nisso aqui, não, tá? Acredito que o Bitcoin possa sim facilmente romper essa região e buscar pelo menos aqui testar aqui esses fundos anteriores na casa aqui dos 53.600, mais ou menos, 53.700, tá? É uma região que eu tô de olho aqui pro Bitcoin e a partir daqui a gente tem, a gente tem resistências do VPVR, ó. A gente puxar aqui então ó, no gráfico essa é região que a gente vai ter certas resistências para o preço aqui, tá bom? Então aqui eu também tenho ordens de venda pessoal que eu coloquei aqui embaixo, tá? tô comprando, tô distribuindo é né? minha estratégia é que botar lucro no bolso e tentar comprar aí em retrações de Bitcoin. Caso o bitcoin romper, continuar subindo, vou buscar outras entradas pessoal. O meu objetivo aqui, né, com trade é buscar a oportunidade e botar lucro no bolso para comprar depois bitcoin, né, quando achar que vale mais a pena, tá? Então aqui no momento. Tô fazendo meus trades, tá bom? Mas assim, eu acredito que o Bitcoin possa buscar aqui uh, muito em breve aí fazer retestar essas regiões aqui próximas aqui dos 56, 57, tá? Por que, galera? Por quê que eu acredito nisso, ó? Bom, mostrei pra vocês aí o, o, os alvos, né? Dessa, dessa, dessa região aqui. A gente também tem uma formação aqui muito interessante que a gente tem esse Cup and Handle aqui, ó, pessoal. Que é esse, esse xícara aqui, né? Essa xícarazinha formando o Bitcoin também aqui, ó. Uma xícara bem bonita aqui também, galera, tá? Forma, formando. Então a gente tá rompendo aqui, ó esse esse esse essa, essa linha de pescoço aqui agora deixa eu só limpar aqui agora esse esse aqui, aqui esse, esse esse desenho então se a gente romper um aqui esse esse topo esse topinho aqui ó a gente vai buscar o que pessoal qual que é o alvo do Bitcoin ó seria esse alvo aqui ó né desse a gente também botar essa linha um pouquinho mais grossa para vocês chegarem aí ó vou botar aqui a linha mais grossa botar o um amarelo também ó, mais forte então se a gente romper aqui ó esse, essa, essa xícara galera tá essa, isso aqui ó tá rompendo isso aqui esse esse, esse pescoço da xícara aqui ó, a gente iria para onde galera ó, primeiro alvo aqui nessa região essa região aqui dos 50 e 58 mil dólares, né? que essa região aqui é bem interessante galera, que inclusive essa região, ó, se a gente olhar também, vai ser uma região muito importante, a gente tem um, aqui uma região que o Bitcoin teve dificuldade de romper, né? inclusive essa aqui é a região também de 68 dessa, da, de, do topo do Bitcoin, tá? de 68 até o fundo, é a região próxima aqui do topo, do, do 68 dessa, dessa pernada toda de baixa que o Bitcoin fez, ou seja, lá da região dos 68.700 dólares aqui, né? 69 mil dólares, desculpa, até o fundo que a gente fez aqui nos 42, tá? Toda essa pernada de baixa aqui, a região de 618 de retração Fibonacci, tá aqui nos 59 mil dólares, tá? Então seria próximo desse alvo que a gente poderia pegar, tá? E também, galera, se a gente olhar aqui, ó, esse mesmo desenho, ó, esse mesmo desenho aqui agora que a gente tem tá pegando aqui a gente também fez um pivôzinho aqui de alta né desse dos 42 mil aqui né fazendo um pivô de alta aqui ó, olhando essa formação aqui para o Bitcoin tá que não é tão ideal assim galera mas a gente pode, também pode que considerar ó, esse, esse desenho aqui tá então a gente veio aqui fez essa a região dos 52 ó, fizemos aqui um, um fundo aqui nos 46 uh, 45.500 se não me engano e aqui ó, agora nós estamos rompendo essa região tá então aqui também a gente tem uma uma formação uma, um, um pivô formado aqui, tá? Então seria isso aqui, galera, ó, galera. o rompimento dessa região, ó. Primeiro o Alfa alvo Bonatti levaria a gente para casa aqui, ó, dos 57, 58 mil dólares também, tá? Bem parecido com o mesmo alvo aqui do Cup and Handle. Então, a região de 58 mil aqui, com certeza, já vai ter bastante resistência, tá? Isso vai ser um alvo importante, tem duas formações aqui que eu estou enxergando que a gente vai buscar essa região de 58 mil dólares. Tá? Então, que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, né? Essas, a, o Cup and Handle e também essa formação aqui. A gente tem três, três desenhos aqui, né galera? O Cup and Handle né, for, uh, dando esse alvo, esse pivô de alta e também temos aqui esses pivôzinhos aqui formando aqui também. Tá? O terceiro alvo desse pivô vai dar mais ou menos essa casa bem parecida, da, próximo da região de 58 ali, 58, 57. Então, eu estou extremamente bullish com o Bitcoin aqui agora, galera, tá? A gente conseguindo ficar aqui acima da região de 52 mil. É, eu falei para vocês que o melhor suporte seria aqui nessa, na casa aqui, ó, galera. Nessa região aqui dos 49.400. 49, né? O Bitcoin aqui pegou aqui, ó, nesse candle, foi aonde? Aqui? Não pegou minha ordem de compra por muito pouco. Deixa eu ver aqui foi esse candle. Aqui foi na, na, foi na máxima, aqui no, mais baixa aqui, foi nos 49.466 dólares, galera. Tá? Então não pegou a ordem de compra a mim por causa de 66 dólares. Tá? Por isso que é bom botar sempre a ordem fracionada, porque a gente nunca vai. É acertar exatamente onde o Bitcoin vai pegar, tá? Então, se eu tivesse botado uma ordem um pouquinho mais pra cima ali, né, nessa região, teria pe pegado pelo menos parte das minhas ordens aí, né? Então, o Bitcoin tá com grande chance aqui de fazer essa... Esse, fazer que esse... romper essa região de 52 mil dólares, galera, tá? Eu tô extremamente aqui otimista. A gente também aqui tem no gráfico de 4 horas também uma... uma divergência uh, bullish aqui também, tá? A gente tem... Uh, Aqui ó, na verdade não, essa divergência não tá, na verdade não é divergência bullish não, tá? Isso aqui na verdade seria até uma divergência um pouquinho bearish aqui, tá? Não vou nem comentar aqui no vídeo que não vale a pena, é uma muita diferença, muito pequena. Tá, então aqui tá, coisa interessante tá interessante pro, pro Bitcoin, tá? Eu tô realmente otimista, se a gente romper aqui a região dos 52 mil dólares, bem provável a gente testar aqui muito rapidamente a região aqui ó, essa região próxima dos 53.700, galera, tá? É, até o 54, e depois aqui a gente podendo ter retração. Eu acredito que o Bitcoin vai fazer aqui, né? Uh, vai fazer isso aqui, pessoal. Algo bem parecido com isso aqui, né? Então, buscar a região aqui de 53, 54, retrair, e depois a gente conseguir fazer outros, fazer uma continuação aqui, ou até consolidar um pouquinho dentro, até retestar testar a região dos 58, tá? Essa aqui é a minha expectativa que eu consigo ver aqui agora para o Bitcoin no curto prazo, beleza? Então a coisa está interessante, a gente está vendo aqui volume chegando também, tá? Está, está, está ficando boa aqui a coisa do Bitcoin, vendo volume, está, está, tem volume entrando aqui, tá? Isso aqui é um interessante, não tanto quanto que a gente viu aqui nesse, nesse rompimento, tá galera? Aqui no gráfico diário eu também vou mostrar para vocês o que aconteceu, a gente tem aquela... Deixa eu puxar aqui o outro gráfico antigo, eu tenho aqui minha análise da, do, do RSI, eu mostrei para vocês também essa análise aqui do RSI, ó, galera. Tá? Então aconteceu exatamente o que eu falei para vocês, ó. com o rompimento aqui do RSI, ó, puxar aqui essa esse canalzinho que tá vendo aqui ó a gente rompeu esse canal para esse canal para cima galera eu falei para vocês aqui nesse rompimento a gente vê uma explosão do preço né então o Bitcoin acabou rompendo né? nessa região aqui próxima ó foi esse candle aqui praticamente ó. Esse candle que rompeu tá? essa essa linha de tendência de baixo aqui tá um pouquinho poluído mas acho que dá para mostrar para vocês aqui né Deixa eu desenhar aqui melhor Ó, então a gente rompeu aqui essa tendência de baixa com o volume aqui, né? Entrou o volume, enfim. Tá, então aqui a gente teve esse sinal aqui no RSI também. Então a tendência é que agora a gente voltar. Ah, minha expectativa aqui agora é que agora a gente voltar Numa tendência de alta aqui, galera, tá? Já tá numa tendência de alta Mas continuar, eu digo continuar essa tendência Aqui, pelo menos ter região dos 53 mil Ali 700, tá? Depois a gente vai ver a consolidação até Buscar a região dos 57, 58, tá bom? Isso pode acontecer aqui muito rapidamente Galera, tá? Por alguns motivos aí também ó, Dois motivos na verdade, né? A gente tem aqui, então, a, a SP500, galera, fazendo esse pivô de alta. Ó, interessantíssimo também. Se a gente medir, medir aqui agora o pivô de alta da SP500, está se confirmando, né? A gente fazer aqui, ó mesmo, mesmo exercício que eu fiz para mostrar para vocês aqui agora, ó, buscando esses alvos aqui, ó, rompendo essa região de suporte aqui na região dos 4.700 pontos. A gente pode buscar o primeiro alvo da SP500 aqui na casa, aí aqui dos 4.900 pontos, galera, tá? Retestar aqui essa linha... A gente tem uma linha de tendência aqui das da SP500 lá aqui, ó tá vendo esse canalzinho? É uma, uma linha, na verdade, de tendência. Então, retestar o topo dessa linha aqui, tá, para SP500. Obviamente, isso aqui vai ser de forma né, não tão brusca assim. A expectativa é a gente vir aqui, é, retrair e retestar a região dos 4.900 pontos, tá? Então, vamos ver se não vai ser uma, uma, um trap aqui das SP500, galera, tá? É bom te acompanhar aqui de perto. Eu tô de olho aqui nesse gráfico aqui, mas para mim tá um sinal bem positivo mesmo. Tá, apesar de a gente ver que no gráfico de 4 horas e também no, no gráfico de 1 hora, a gente está aqui agora né, sobre, bem sobrevendido na SP500. Tá? É, então é bom ficar atento aí. Mas eu estou bem otimista aqui agora, agora galera. Tá? Se a gente tiver uma retração, eu espero que a gente tenha uma retração aqui na casa dos 4.700 e, e aqui próximo de 4.740, tá? para retestar topo para a gente partir, né, continuar a subida da SP500. Tá? Eu estou realmente otimista aqui agora no curto prazo com a SP 500 e também outros sinais positivos aqui também tem o Bitcoin ó a gente tem aqui galera os indicadores de sentimentos estão muito bons tá a maioria deles a gente tem que o long short ratio aqui caindo tá caindo aqui agora com uh... o long short ratio caindo com o Open entre subindo quer dizer que tem mais gente botando aqui né se posicionando aqui vendendo Bitcoin nesse momento tá então isso aqui é um sinal positivo o mercado indo contra e vendendo Uh, nesse momento tá isso aqui para mim mostra que a gente tem um potencial grande de o preço continuar subindo galera tá então quanto mais é que a gente cair com long short ratio e open interest subindo tá para mim vai ser um sinal muito bullish mesmo né é, então esses indicadores para mim pontam aqui nesse momento né, que a gente vai dar quantidade com, esse, com essa tendência de alta aqui, tá? Em termos aqui, ó por exemplo, a gente tem muita ordem de venda aqui na, no book de ordem, tá um pouquinho bearish, né? A gente tem aqui por 1%, bem mais ordem de venda aqui na região dos 52.400, a gente tem 2, 212 milhões de dólares, contra aqui 189 milhões de dólares aqui nos 51.400 para compra, tá? E aqui nos 2,5 a gente tem algo bem parecido, aqui a gente tem muito mais venda, né? muito mais venda aqui acontecendo na região aqui dos 53.100 dólares, né, do que compra aqui nos, nos, no, nos 50.800, tá, então realmente o mercado, o book de ordem aqui tá bem uh, bearish, tá galera mas os outros indicadores que eu levo mais em conta aqui, que é o long short ratio junto com o open interest, que para mim demonstrando aqui que as pessoas estão agora se posicionando né, em venda, para mim isso pode levar aí né, a liquidar muita gente jogando preço para cima de forma brusca pode liquidar muita gente aí, tá, isso pode ser um é um sinal importante para a gente acompanhar, tá bom? Então, galera, assim, resumindo aqui para vocês, eu estou extremamente bullish mesmo aí com o Bitcoin, tá? É realmente que uh, eu tava até pensando em realmente cancelar as minhas ordens aqui e... e ó, o Bitcoin recorta aqui nos 52.036 dólares aqui, então, confirmando aqui, pessoal, tá? Obviamente, vamos acompanhar aqui o gráfico de uma hora, tá? Para mim é importante esse, esse candle aqui de uma hora aqui nesse momento, ó. Conseguir fechar acima dos 52 mil dólares, tá? Esse é bem importante acompanhar esse candle. Fechar acima e também conseguir, ó, conseguir fazer um suporte, tá galera? Isso aqui, isso é muito importante mesmo. Ó, aqui no momento a gente não tá fechando acima não. Vamos acompanhar esse candle de uma hora aí, conseguir vocês acompanhar de perto, junto com a SP500. A gente tá no momento aqui impressionante pro Bitcoin, tá? A minha expectativa é a gente ver rompendo isso aí para cima e buscando aqui a casa dos 53, uh, 53 mil dólares aí muito rapidamente, tá bom? Galera, outro sinal aqui importante é a questão aí da... Ah, tem mais outra coisa que eu ia falar pra vocês também aqui, ó, que eu esqueci. Vamos olhar no gráfico de... de uma hora aqui, tá? Desculpa o vídeo que tá... Galera, hoje dia tá bem corrido. Aliás, eu vou viajar no dia 30 aí, tá? Então, a partir do dia 30, eu vou fazer vídeos com celular. Uh, então, amanhã, eu vou tentar fazer uma live, pessoal, às 7h30 da manhã aqui no canal quem puder participar da live aí, comente abaixo aqui no vídeo quais são os altcoins que você quer análise, porque eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a, a, a dominância a dominância do Bitcoin está muito baixa, galera a gente poderia entrar numa, num super ciclo de altcoins aí, tá porque Realmente, com esse pequeno jeito que está o mercado bullish e a dominância lá embaixo, a gente pode realmente acontecer algo aí que eu não estava nem esperando, tá? Entrar nesse, nesse ciclo de altcoins se a gente perder a região dos 40% de dominância, tá? Então, eu vou comentar para você daqui a pouquinho sobre isso. Então, aqui, galera, só se a gente puxar aqui o gráfico do Bitcoin, a gente tinha uma, uma formação bem interessante, ó, que é essa formação aqui, né? Então, seria assim é mais ou menos isso aqui que está formando para o Bitcoin, ó, tá? É uma formação aqui desse cone, ó. Esse é um conezinho. Que a gente acabou aqui, então, ó, rompendo para cima, né? Aqui tô no gráfico de uma hora aqui nesse momento. Então, a gente pegou um suporte aqui nessas, nessa, nessa região, tá? Acabamos rompendo. Então, galera, qual que seria aqui, ó, a, qual que seria então o alvo dessa, desse padrão aqui, tá? Até eu peguei um desenho para mostrar para vocês, ó, desse, desse padrão de esse broadening wedge aqui, seria mais ou menos aqui, galera, tá? Então, a gente tem aqui, ó, qual que é o objetivo de preço aqui, então, né? Então, a gente tem aqui, des, desde o do, do último toque aqui, é o topo, esse vai ser o alvo do rompimento, tá? Então, eu posso deixar o um link para vocês dessa imagem aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Então, é, eu gosto muito de acompanhar esses padrões aqui, porque esse é um padrão, um padrão bullish também. Tá? Então, para o Bitcoin, que agora a gente tem o seguinte alvo, ó, galera, seria isso aqui, ó. Tá? Dessa região aqui até o topo, ó. Tá, então o Bitcoin pode buscar aqui esse alvo, está bem próximo de buscar aqui, a casa aqui dos 52.400 dólares. Por isso, que tem, por isso na verdade tem bastante venda aqui nessa região dos 52.400, agora entendi na verdade. Né? Tem, o pessoal está acompanhando esse alvo aqui desse padrão, tá? que é um padrão conhecido aí, né? um padrão um, bastante bullish na minha opinião, tem uma chance grande de romper para cima, como rompeu, né? rompeu e confirmou pessoal, isso aqui que é lindo, ó. rompimento com confirmação. Tá? Então, isso aqui é fantástico mesmo e vai buscar aqui a casa dos 52.400 muito em breve. Aqui, minha expectativa tá. Então, galera, as coisas estão caminhando para o Bitcoin aí. Tá, a gente buscando 52.400 e fazendo suporte nos 52.000. O Bitcoin pode rapidamente ir buscar a casa ali dos 53.700. Estou realmente aqui no curto prazo, a com expectativas muito boas aí para o Bitcoin. Tá bom. Galera, vamos comentar então aqui sobre a dominância do Bitcoin, tá? A dominância do Bitcoin que está aqui, ó, incrível, na né? casa dos 40%, então muito baixa mesmo a dominância. É, eu, honestamente, não estava esperando isso, tá, galera? Estou realmente esperando aí a, a, a dominância voltar a subir, para a gente poder ter um pouquinho mais de confiança no mercado, né? As coisas ficarem um pouquinho mais uh, sensatas aí, tá? Mas realmente... Uh, o mercado uh, tá todo mundo posicionado em altcoins. Eu vejo vem pelo meu grupo aí, o pessoal também tá querendo saber, saber de altcoins o tempo todo, né? Então, é o mercado está assim, galera, tá? E com a SP 500 aí agora, o Bitcoin tendo uma uma expectativa de valorização aí no curto prazo, a gente pode ver os, assim o Bitcoin subindo com altcoins também aí, pessoal, com a dominância caindo, tá? Isso pode levar a gente ter um super ciclo de altcoins se a gente perder é a casa dos 40% aqui de dominância, tá bom? Isso levaria aqui, ó, a dominância chegar na, aí buscar a casa aqui dos 36%, galera, que foi o, o valor mais baixo que a gente chegou lá em 2018, tá bom? Então, galera, é, vão acompanhar aqui a dominância de perto, né? Se a gente perder essa região dos 40%, dos 40% a gente pode entrar aqui sim nesse super ciclo de altcoins e eu vou estar aqui de certa forma errada, porque eu falei para vocês, é, vou estar errado aqui, né, pessoal? Como eu falei para vocês que eu estava esperando aí essa dominância voltar a subir. Tá? Então, eu não estava esperando aqui a dominância chegar nesse ponto aí com o mercado, com é, um sentimento bullish aí que eu vejo aqui agora por curto prazo. Vai ser é bem interessante o acontecer aí nos próximos dois dias. Eu tô com, com uma uma percepção aí muito otimista e bullish do mercado com as análises que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então, para mim uh, seria que se, a, se a, a dominância perder, seja uns 40%, galera, a gente vai ver com certeza aí um, um super ciclo aí de altcoins como faz tempo que a gente não vê aí, tá bom? Então, se preparem aí, mas fiquem aí sempre cautelosos com altcoins, galera, sabe? Porque a coisa não tá é, sempre tem risco aí, tá? A gente pode ter também uma trap da SP500, então tem que trabalhar com stop loss aí, Aconselho vocês fazerem, fazerem isso. Comentem aqui abaixo, então, quais são os altcoins que vocês querem análise aí o vídeo de amanhã, tá? Que eu quero fazer uma, uma live de fechamento do ano aí. E nos dias, nos dias 30, 31, provavelmente eu vou fazer só vídeo com o celular, pessoal, tá? Vou dar uma viajada aí, vou estar na praia, mas eu faço os vídeos com o celular rápido para vocês, mostrando que eu tô de olho aí, tá bom? Vou estar operando só com o celular, não vou nem levar o computador aí é, junto comigo. Tá bom galera? Quem quiser aí também aproveitar e opera, quem tá operando altcoins, que tá buscando oportunidades de mercado, não, não esqueça aí de conhecer aqui ó, o Orca Sinais, galera. Esse aqui é um grupo que eu tô participando aqui com mais traders experientes de do mercado. Tá? É tem um grupo free que você pode participar e já pegar sinais aí para você conhecer o nosso trabalho. E se você quiser aí uh, ficar à frente do Cardume aqui né, virar realmente. Parte da família Orca, tem os planos aqui promocionais. Para os primeiros 100 assinantes aí, vão ter realmente uma vantagem para poder conhecer aqui esses planos. Galera, está ficando muito bacana isso aqui, tá? Realmente a gente está se, assim, se puxando muito para deixar isso aqui realmente completo, para vocês poderem aí uh, facilmente conseguir. É, pagar aí essa de vocês muito rapidamente, tá? Eu não vou estar tá aqui oferecendo nada para vocês que vocês não vão conseguir ter um retorno financeiro, tá bom? A minha preocupação aqui no canal é não oferecer nada para vocês, não empurrar vocês para nada que vocês não vão ter um retorno financeiro, tá bom? Esse aqui é o meu compromisso com vocês aqui no canal, beleza? Então, galera, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Eu queria fazer também uma análise mais completa do mercado, mas foi bem corrido o dia de hoje aqui, eu tô preparando aí para para viajar com um monte de compromisso para poder resolver, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado da análise, se você gostou, então deixa seu like aí para apoiar e a gente se vê então amanhã para uma live no canal aí, tá? Então comente aqui abaixo quais são as que ver, que você quer análise e a gente se vê amanhã. Um abraço, galera!